Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Esse curso vai falar sobre o que é estequiometria e cálculos estequiométricos. Bem, a química estuda principalmente as reações que ocorrem quando se misturam duas ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, para se produzir outras substâncias, que são chamadas de produtos mas o quanto de cada reagente deve ser usado para se obter a quantidade de produto desejado. Este é justamente o objeto de estudo da estequiometria através dos cálculos estequiométricos. Mas antes de tudo, a gente precisa saber as proporções existentes entre os elementos que vão formar as diferentes substâncias. E essas proporções são dadas pelas fórmulas moleculares. Além disso, a base dos coeficientes de qualquer reação são as leis ponderais. E quais são as leis ponderais? A lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa. A lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. E a lei de Gay-Lussac é a lei volumétrica. Então, essas são as leis ponderais. Então, o que é estequiometria? É o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos de uma reação química e é feito com base nas leis das reações e é executado, em geral, com o auxílio de equações químicas correspondentes. Numa equação química, os números colocados antes da fórmula de cada substância, seja ela reagentes ou produtos,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 Nessa aula, a gente vai falar sobre a proporção estequiométrica entre o número de moléculas. Então, numa reação, a gente tem os reagentes que vão ser consumidos e os produtos que vão ser formados. O que difere em eles é em nível microscópico, que é no arranjo como eles estão, né? No modo como eles estão arranjados. Por quê? Os reagentes, eles se recombinam para formar o quê? Os produtos. Então, eles só vão se diferenciar no modo como eles estão arranjados. Vimos na aula anterior que a equação que representa a formação, né, a produção de amônia, os coeficientes informam que uma molécula de gás nitrogênio, o N2, com três moléculas de gás hidrogênio, vão formar duas moléculas de amônia. tá? E se forem duas moléculas, de N2. Então, se for duas moléculas de N2, quer dizer, eu dobrei, não foi? Então, eu vou ter que fazer o quê? Dobrar o hidrogênio e a amônia, né? Então, vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, vai ser 6 moléculas de H2, que é gás hidrogênio. 3 vezes 2, não, 2 vezes 2, 4. Vai ser quatro moléculas de amônia. Então, as proporções são sempre a mesma. Então, se eu dobrar a quantidade de gás nitrogênio, eu tenho que dobrar a quantidade de gás hidrogênio e né, vai formar o que? O dobro de amônia. Então, as proporções são sempre a mesma. Então, o que eu fizer... Do lado dos reagentes, eu tenho que fazer com todos, eu tenho que fazer também com o lado dos produtos. Uma observação, é importante perceber que os coeficientes estequiométricos não indicam necessariamente a quantidade de moléculas que reagem ao realizar essa reação. Elas indicam a proporção entre os números de moléculas que tomam parte na reação da síntese da amônia. Nessa aula a gente vai falar sobre proporção estequiométrica entre quantidades em mols. As moléculas são entidades muitíssimo pequenas. Embora os coeficientes nos indiquem, né, nos informe a proporção entre moléculas que reagem, do ponto de vista de utilidade macroscópica, é mais vantajoso considerar os coeficientes como indicadores de proporção entre quantidades em mols dos participantes de uma reação. Bom, vimos anteriormente que é mais vantajoso considerar os coeficientes como indicadores da proporção entre a quantidade em mols dos participantes de uma reação. O raciocínio para isso é simples. No caso da síntese da amônia, que é o que eu estou usando como exemplo, uma molécula de nitrogênio, reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar duas moléculas de amônio. Então, podemos dizer que 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio vão reagir com 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio para produzir 2 vezes 6 vezes 10 a 23 elevado a 23 moléculas de amônio. Então, como a gente está vendo que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas é igual a 1 mol, né? são 1 mol, então a gente pode dizer que 1 mol de moléculas de nitrogênio reage com 3 mols de molécula de hidrogênio para produzir 2 mols de moléculas de amônia. Você deve estar se perguntando o que é esse número 6 vezes 10 elevado a 23. Esse número é a constante de Avogadro. Alguns autores utilizam o valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Outros autores já é, aproximam esse valor para 6 vezes 10 elevado a 23. E é esse valor que eu vou utilizar até o final desses vídeos, para utilizar um número mais inteiro para vocês conseguirem fazer os cálculos melhores. A gente tem que ver o seguinte, que o mol, ele sempre indica quantidade, massa, volume. E a quantidade é um número muito grande que foi determinado experimentalmente por esse número de avogado. Por quê? Imagine, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas é igual a 1 mol. Olha o tamanho desse mol, como que ele é grande. Que a gente vai contar o quê? Esse 23, 10 elevado a 23, são os zeros depois... Do 6. Então, olha a quantidade de zero que tem. Então, quer dizer, é muito grande. O mol também vai indicar massa, que essa massa a gente encontra na tabela periódica, porém em gramas. Então, um mol de uma substância é igual à sua massa atômica, na tabela periódica. E o mol também vai indicar volume na CNTPs, quer dizer que nas condições normais de temperatura e pressão, o mol vai indicar que a temperatura vai ser de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e a pressão vai ser de quê? De 1 atm. Então, 1 um mol de gás será o que? 22,4 litros. Nesse outro desenho, você vai entender melhor. A gente pode ver que na reação de o um gás nitrogênio reagindo com 3 mols de do gás hidrogênio vai formar o que? 2 mol de gás amônia. Esses desenhos aqui vão ilustrar para você como que é o tamanho de um mol. Imagine que um mol cobesse, né? Caiba nesse cilindro. Então, olha a quantidade de mol que a gente tem aqui dentro. Então, um cilindro vai representar, né? Um mol de nitrogênio. Aqui são 3 mols, então são 3 cilindros de hidrogênio. E aqui vão ser dois cilindros, que vão representar 2 mols de amônia. Então, para você ver como que o mol é muito grande. Só para vocês terem uma noção. Lógico que os mols não vêm dentro de cilindros, mas é só para vocês terem uma noção de como grande ele é. Agora vamos voltar para o meu quadro para eu continuar a explicação da matéria. Devemos perceber que ao realizar a síntese da amônia, não é apenas uma molécula de nitrogênio reagindo com três moléculas de hidrogênio para formar duas moléculas de amônia. Por quê? Porque há um, um número muitíssimo grande de moléculas reagindo e sendo formadas. Mas há uma lei na natureza que é seguida por essa reação. E a proporção... Entre a quantidade né, em números de moléculas dos participantes, assim como a proporção dos números das quantidades em mols, é expressa pelos coeficientes tequiométricos. Então, a proporção de moléculas vai ser 1, por causa do coeficiente, 1 para 3, para 2. E a proporção em mols vai ser 1. Para 3 para 2, então é isso que a gente precisa saber sobre proporção entre quantidades em mols. Nessa aula a gente vai falar sobre a relação entre quantidades em mols e como determinar a quantidade em mols de nitrogênio e de hidrogênio? Primeiramente precisamos calcular a quantidade em mols de amônia que se deseja produzir. E a massa molar da amônia vai ser calculada a partir da consulta tabela periódica. Então, 1 um mol de amônia, a gente vai ter que calcular a massa molar do nitrogênio e do hidrogênio. Somar para saber quantos que vai ter. Então, se você consultar a tabela periódica, o nitrogênio tem 14 gramas por mol. O hidrogênio é 1, um, só que não são 3 hidrogênios, vai ser 1. Um vezes 3, vai ser igual a 3 gramas por mol. Então, 14 do nitrogênio mais 3 do hidrogênio vai dar 17 gramas por mol de amônia. Então, 1 mol de amônia tem 17 gramas por mol. As reações químicas são representadas por equação química, na qual há os coeficientes estequiométricos, tanto nos reagentes quanto nos produtos, que vão expressar a proporção entre os participantes da reação. E essa proporção envolve, em princípio, que é o que a gente vai estudar, a quantidade em mols. Então, o cálculo estequiométrico com mol é uma forma de determinar a quantidade de matéria, que é o mol, que deverá ser utilizada de um reagente, ou que será formada em um ou em todos os produtos. Algumas, algumas particularidades do cálculo estequiométrico com mol. A realização dos cálculos estequiométricos vai envolver os seguintes conhecimentos. Você tem que saber a lei de Proust, saber balancear a equação química, você tem que ter capacidade de associar os coeficientes do balanceamento de qualquer equação as suas respectivas quantidades em mol. E você também precisa saber a construção de uma regra de três simples, porque a gente vai utilizar muito em é, cálculos estequiométricos a regra de três. Eu vou te mostrar no exemplo a seguir. A massa molar da amônia, calculada a partir da consulta à tabela periódica, é de 17 gramas dividido por mol. A gente viu que o nitrogênio tem... 14 gramas. E o hidrogênio, como são 3, vai ser 3 vezes 1. Então, vai dar 3. 14 mais 3, 17 gramas. Então, essa vai ser a massa de amônia. Então, a gente precisa saber quantos, é, então, a massa de amônia que se deseja produzir diariamente na indústria é de 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas. Então, se eu tenho em 1 um mol, que é a quantidade de matéria, eu tenho 17 gramas. Então, 17 está para 1 um mol. E se eu tenho 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas, quantos mols eu vou precisar? Então, 8,5 vezes 10 elevado a 6 dividido por 17. Então, vai dar 5 vezes 10 elevado a 5 mol. Então, essa é a quantidade em mols de amônia. Agora, a gente pode fazer o quê? Estabelecer uma regra de 3 partindo da proporção em mols expressa pelos coeficientes tequiométricos da equação química. A gente viu que a gente tem primeiro que balancear uma equação química. E eu falei também anteriormente que quando o coeficiente tequiométrico for 1, um, a gente não precisa de colocar, a gente omite ele. Então por isso que aqui na frente do nitrogênio, aqui na frente do nitrogênio não tem nada porque vai ser 1. Um no hidrogênio vou precisar de 3, então eu coloco, e na amônia 2 eu coloco também. Então a proporção vai ser 1 um mol de nitrogênio reagindo com 3 mol de hidrogênio para formar 2 mol de amônia. A grandeza envolvida vai ser a quantidade de matéria, que é o quê? 1 um mol. Então, em 1 um mol de nitrogênio, eu vou precisar saber quantos mols eu vou utilizar para produzir. 5 vezes 10 a 5 mol de amônia. E em 3 mol de hidrogênio, quando que eu vou precisar em mols para produzir 5 vezes 10 a 5 mol de amônia? Eu vou fazer o que? Regra de 3. E eu vou utilizar o que? Amônia, porque na amônia eu já tenho o que? 2 mol e 5 vezes 10 a 5 mol. Então eu vou ter que montar o que? Duas regras de 3 utilizando a amônia para achar o nitrogênio e depois utilizando a amônia para achar o hidrogênio. Sendo assim, eu fazendo duas regras de três, e vou conseguir achar o nitrogênio e o hidrogênio para saber a quantidade de mols necessária dos dois reagentes para eu produzir o produto que vai ser a amônia. 5 vezes 10 elevado a 5 mol. Agora eu vou voltar para o meu quadro, que eu vou fazer o cálculo e te mostrar qual vai ser a quantidade em mols de cada um que a gente vai precisar utilizar. Vamos lá? Temos então uma regra de 3 que vai nos permitir calcular o valor de Y e uma outra regra de 3 que não vai nos permitir calcular o valor de Z. Então a gente tem que 1 mol de gás nitrogênio está para 2 mols de gás amônia. Então Y mol de nitrogênio está para 5 vezes 10 elevado a 5 mol de amônia, multiplicando cruzado, 5 vezes 10 elevado a 5 dividido por 2 vai dar 2,5 vezes 10 elevado a 5 mol de gás nitrogênio. E 3 mols de gás hidrogênio está para 2 mol de gás amônio. Então Z mol de hidrogênio está para 5 vezes 10 elevado a 5 mol de amônio. Multiplicando cruzado, 5 vezes 3, 15 vezes 10 elevado a 5, dividido por 2. Vai dar 7,5 vezes 10 elevado a 5 mol de gás hidrogênio. Bom, então a indústria para produzir 5 vezes 10 elevado a 5 mol de amônia, ela vai gastar 2,5 vezes 10 elevado a 5 mol do reagente gás nitrogênio e 7,5 vezes 10 elevado a 5 mols do reagente gás hidrogênio. Era isso que a gente precisava saber sobre a relação entre quantidades em mols. Nessa aula, vamos falar a relação entre massas. Na aula anterior, calculamos a quantidade em mols de nitrogênio e hidrogênio necessários para a produção de 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia. Bem, se a intenção é determinar a massa desses reagentes, uma maneira de se fazer isso é a seguinte. Obter as massas molares, consultando a tabela periódica, e a partir delas e da quantidade de mols já determinada, calcularmos a massa dos dois gases. Mas há um meio mais direto de chegar às massas dos reagentes. Ao invés de montarmos uma regra de 3 envolvendo as quantidades em mols, como fizemos na aula anterior, podemos montá-la com base nas massas. A ideia é simples. Os coeficientes nos fornecem a proporção em mols. Consultando a tabela periódica, chegamos às massas molares dos participantes. E de posse delas, montamos uma regra de 3 envolvendo massas. Mas você sabe qual é o principal objetivo desse cálculo estequiométrico com massa? Bem, o principal objetivo é fornecer uma ideia sobre a massa de produto que será formada ou a massa de reagentes necessária para formar uma quantidade predeterminada de produtos. E a gente pode ver também que e esse tipo de cálculo envolve algumas variáveis, como quantidade de matéria, que é o número de mols, quantidade de moléculas, volume, e em todos os casos é imprescindível que alguns padrões sejam sempre verificados. A gente tem que ver se a equação está balanceada, se ela não estiver balanceada, devemos balanceá-la para que os cálculos fiquem corretos, realizar os cálculos com regra de três simples, então a gente tem que saber a matemática também, não precisa saber tudo, mas a parte simples, né, básica da matemática, a gente precisa saber a primeira linha de, é, da regra de 3 deve estar sempre relacionada com coeficientes tequiométricos do balanceamento. A segunda linha da regra de 3 deve estar relacionada com os dados do exercício. Então eu vou te mostrar aqui. A massa de amônia que se deseja produzir diariamente na indústria é de 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas. Assim a gente tem a equação química. Essa equação já está balanceada. Então a gente tem 1 um mol de nitrogênio, mais 3 mols reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. A massa de 1 um mol de nitrogênio é 28. Por que que é 28? Porque o nitrogênio tem massa de 14, mas aqui não são duas moléculas de nitrogênio. Então 14 vezes 2, 28 gramas. O hidrogênio, a massa é de 1 um mol de hidrogênio, que é o H2, é de 2 gramas. Por quê? Porque são dois hidrogênios. 2 vezes 1, um, 2. Então, 2 gramas. E a, e a massa de 1 um mol de amônia é 17 gramas. A gente viu que o nitrogênio tem 14 gramas. Como são 3 hidrogênios, 3 vezes 1, um, 3. 14 com mais 3, 17 gramas. Então, a proporção é 1 um mol de nitrogênio para 3 mols, né? reagindo com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. A grandeza envolvida vai ser o quê? Massa. A gente só vai utilizar massa nesse exercício. Então, a massa do nitrogênio é 28 gramas. A massa de hidrogênio vai ser 3 vezes 2, porque a gente não tem 3 mols de hidrogênio. Então, vai ser 3 vezes 2 gramas. A massa da amônia a gente tem que é 2, que é 2 mols de amônia, vezes 17 gramas, que vai dar 34. A gente quer achar né, a quantidade de nitrogênio e hidrogênio, né, a massa de nitrogênio e hidrogênio necessárias para produzir 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia. Então a gente vai ter que achar a massa X de nitrogênio e a massa Y de hidrogênio, necessárias para se produzir 8,5 vezes 10 a 6 gramas de amônia. Então a gente vai fazer também duas regras de 3 que vai, é, vai permitir que a gente determine o valor de X e o valor de Y. Agora eu vou passar para o meu quadro para explicar como vai ser feito o cálculo e mostrar qual vai ser o valor. Utilizando uma regra de três, podemos determinar a massa de nitrogênio X, e de hidrogênio Y, necessárias para produzir 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia. Então a gente tem 28 gramas de nitrogênio, as massas a gente já achou né, na tabela periódica, está para 2 vezes 17, né, 2 vezes 17 34 gramas de amônia. X gramas de nitrogênio para 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia, multiplicando cruzado, 238 vezes 10 elevado a 6 dividido por 34. Vai dar 7 vezes 10 elevado a 6 gramas de nitrogênio. E 6 gramas de hidrogênio está para 34 gramas de amônia. Y gramas de hidrogênio está para 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia. Multiplicando cruzado... 51 vezes 10 elevado a 6 dividido por 34. Vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de hidrogênio. Então a indústria para produzir 8,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de amônia, ela gastará diariamente 7 vezes 10 elevado a 6 gramas de nitrogênio e gastará 1,5 vezes 10 elevado a 6 gramas de hidrogênio. Só que uma tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas. Então, se uma tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas, então a indústria gastará, né, para produzir diariamente, 8,5 toneladas de amônio, ela gastará diariamente 7 toneladas de gás nitrogênio e 1,5 toneladas de gás hidrogênio. Então é isso que a gente precisa saber sobre relação entre massas. Nós vamos falar da relação entre quantidades em mols, massas, moléculas, fórmulas e átomos. Como já vimos nas aulas anteriores, os coeficientes da equação nos fornece a proporção em quantidade de matéria, que é expressa em mols. Conhecendo a proporção em mols, é possível relacioná-la com massa, moléculas, fórmulas ou até mesmo os átomos das substâncias participantes da reação. Bom, na química, assim como em muitos ramos de nossa sociedade, os cálculos estão muito presentes. Então, principalmente no que diz respeito aos cálculos estequiométricos, que são os cálculos do quê? São os cálculos das quantidades de reagentes e ou produtos de uma reação química. Vou te dar um exemplo. Nas indústrias químicas é necessário descobrir quanto de reagente será necessário utilizar para que determinada reação apresente o rendimento desejado. Ou também para saber se a quantidade de produto formado vai ser a quantidade que eles desejam. Por isso que é utilizado muitos cálculos estequiométricos. E esses cálculos são feitos com base nas leis das reações e na teoria atômica molecular. Além disso, né, eles são executados com a ajuda das proporções mostradas nas equações químicas. Que essas, essas proporções são mostradas quando a gente quebra a equação direitinho, que a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto. Então, em geral... Quando a gente vai resolver algum exercício de estequiometria, primeiro a gente tem que saber escrever a, reação, a, a equação química balanceada, que vai representar a reação em questão. Depois, analisar as proporções estequiométricas dadas pela equação. E, só por último, usar a regra de 3 que vai relacionar as substâncias envolvidas. Essas regras são fundamentais dos cálculos estequiométricos. Por quê? Porque essas relações, elas se baseiam o quê? Nas leis ponderais. Que são duas. É a lei das proporções constantes de Proust, que diz que quando várias substâncias se combinam para formar um composto, sempre o fazem em uma relação de massa definida. E a lei da conservação da massa, de Lavoisier, que fala que a massa total dos produtos em uma reação Vai ser sempre igual à massa total dos reagentes em um sistema fechado. Tem uma outra também que é utilizada, mas quando a gente é, utiliza relações tecométricas com volume de gás. Que é a, é a lei volumétrica de Gay-Lussac. Que fala que se a pressão e a temperatura dos gases participantes de uma reação, se não mudar a temperatura e a pressão, os volumes... É, terão entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então isso também é muito bom a gente saber, mesmo que nesse exercício eu não vou utilizar volume de gás. Então quando a gente é, a pergunta e os dados fornecidos no exercício, é, elas podem relacionar com que? Com massa, quantidade de matéria, que é mol, número de moléculas, número de átomos, número de fórmulas e o volume das substâncias que estão envolvidas ali. Então, a gente vê que, numa reação química, ela é representada por quê? Por quem, né? Pelo, por uma equação química. Onde vai existir os coeficientes tequiométricos, quando a gente balancear a equação e ela precisar ser é, balanceada, que vão expressar, esses coeficientes vão expressar a proporção entre os participantes da reação, que, vai, é, que pode ser expressa por quantidade em mols, massa, número de átomos, número de moléculas, número de fórmulas, eu vou te dar um exemplo a seguir. Observe a equação abaixo que representa a reação entre prata e ácido nítrico ocorrida em condições ambientes, então em temperatura ambiente. Então a gente pode ver que 3 mol de prata reage com 4 mol de ácido nítrico para formar 3 mol de nitrato de prata mais 1 mol de óxido de nitrogênio mais 2 mol de água. Então, fazendo-se reagir, 3,6 vezes 10 elevado a 22 átomos de prata com quantidade suficiente de ácido nítrico, calcule. Então, presta bem atenção nesse exercício que, a gente, que eu vou ter que fazer os cálculos no quadro. Então, você vai precisar disso aqui. Então, letra A, a massa do ácido nítrico que reagiu. B, o número de fórmulas do nitrato de prata formado. C, o número de moléculas do óxido de nitrogênio gasoso formado e D, a quantidade de matéria expressa em mol de água formada. Então o que a gente vai fazer? Vou olhar o que? Proporção. Então a prata tem 3 mol, o ácido nítrico tem 4 mol, o nitrato de prata tem 3 mol, o óxido de nitrogênio tem 1 mol e a água tem 2 mol. Quais vão ser as grandezas envolvidas? Na prata, número de átomos. No ácido nítrico, vai ser o que? Massa. No nitrato de prata, vai ser número de fórmulas. No óxido de nitrogênio, número de moléculas. E na água, a gente vai utilizar o quê? Mols. Então, a gente vai transformar o mol em no que se pede. Então, a gente vai transformar no primeiro o mol em átomos, então vai ser 3, né, 3 mol vezes 6, vezes 10 elevado a 23. A gente sabe que esse número aqui é a constante de Avogadro. No ácido nítrico, a gente vai utilizar o que? Massa. Então vai ser 4 mol, transformar 4 mol, vai multiplicar 4 mol vezes 63 gramas, que é a massa do ácido nítrico. No nitrato de prata, a gente vai querer saber fórmula, então vai ser 3 mol vezes 6, vezes 10 elevado a 23. No óxido de nitrogênio, vai ser o que? Moléculas. Então, vai ser 1 mol vezes 6, vezes 10 elevado a 23. E na água, 2 mol. Dados do problema. Então, o que, que o exercício deu para a gente? Ele deu que, se você voltar no exercício, vai falar aqui. A, faz reagir 3,6 vezes 10 elevado a 22 átomos de prata. Então, quantos átomos de prata? 3,6 vezes 10 elevado a 22. E por que, que eu estou te falando isso? Porque a gente vai utilizar a prata para achar o ácido nítrico, para achar a nitrato de prata, o, o, o óxido de nitrogênio e a água. Então, a gente não sabe quanto de massa que a gente tem no ácido nítrico, vai ser X. A gente não sabe quantas fórmulas tem no nitrato de prata, vai ser Y. A gente não sabe quantas moléculas tem no óxido de nitrogênio, vai ser Z. E a gente não sabe quantos mols tem na água, vai ser W. Então, aí eu vou passar para o meu quadro para fazer os exercícios. O exercício fala o seguinte, a gente vai ter que fazer quatro regras de três que vai permitir determinar o que o exercício pediu, que é a letra A, a letra B, e a letra, a letra C e a letra D. Então, agora vamos passar para o meu quadro, que eu vou explicar direitinho o exercício e vou te mostrar como achar as respostas corretas. Vamos lá? Vamos utilizar uma regra de 3 para achar o valor de X e outra regra de 3 para achar o valor de Y. Então, a gente tem, de acordo com o que a gente viu na tela do meu computador, 1,8 vezes 10 elevado a 24 está para 252 gramas. 3,6 vezes 10 elevado a 22 está para X. Multiplicando cruzado, 9,072 vezes 10 elevado a 24, dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 24. Como eles são iguais, a gente vai cortar. Então vai dar 9,072 dividido por 1,8. Vai dar 5,04 gramas de HNO3, que é o ácido nítrico. Então, a gente já achou o valor de X. Agora vamos achar o de Y. 1,8 vezes 10 elevado a 24 está para 1,8 vezes 10 elevado a 24. 3,6 vezes 10 elevado a 22 está para Y. Multiplicando cruzado... 6,48 vezes 10 elevado a 46, dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 24. Não sei, né? A gente aprende em matemática que quando é multiplicação a gente soma expoente e quando é divisão a gente subtrai expoente. Então, 6,48 vezes 10 elevado a 46, dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 24, vai dar... 3,6 vezes 10 elevado a 22 fórmulas de AGNO3, que é o nitrato de prata. Então a gente achou o valor de X e de Y. Agora a gente vai fazer mais duas regras de 3 para achar o valor de W e de Z. Agora nós vamos determinar o valor de Z e o valor de W. Então a gente tem que 1,8 vezes 10 elevado a 24 está para 6,0 vezes 10 elevado a 23. 3,6 vezes 10 elevado a 22 está para Z. Multiplicando cruzado, 2,16 vezes 10 elevado a 46 dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 24. Então vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas de óxido de nitrogênio, o NO. E 1,8 vezes 10 elevado a 24 está para 2 mol. 3,6 vezes 10 elevado a 22 está para W. Multiplicando cruzado, 7,2 vezes 10 elevado a 22, dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 24. Então, vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 2. Como está elevado a menos 2, o que, que a gente faz? Vai andar com a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, vai ficar, o W vai ser 0,04... Mol de água. H2O. Andou com a vírgula duas vezes. Ó. Uma, duas. Então, vai ficar 0,04 mol de água. Então, essas são as relações que a gente tenha para ver. Agora a gente vai ver um resumo para se fazer cálculos estequiométricos. Resumo para se fazer cálculos estequiométricos. Primeiro passo, escrever a equação química com as substâncias envolvidas. Segundo passo, fazer o balanceamento da equação química. Para isso, é preciso ajustar os coeficientes para que reagentes e produtos contenham a mesma quantidade de átomos, segundo as leis ponderais. Terceiro passo, escrever os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identificar o que se pede. Quarto passo, estabelecer a relação existente entre os números de moles, massa em gramas e volume, de acordo com os valores a seguir. Então, o um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, segundo Avogadro. A massa molar é em gramas. O volume é igual a 22,4 litros, de acordo com a CNTP condições normais de temperatura e pressão. Quinto passo, fazer regra de três simples para calcular os valores que se quer. Por exemplo, o um mol de N2 de gás nitrogênio está para 3 mols de gás hidrogênio. 4 mols de nitrogênio está para quantos mols de hidrogênio? Multiplicando cruzado, vai dar x mols de hidrogênio é igual a 3 mols de hidrogênio Corta mols de nitrogênio com mol de nitrogênio vai ficar 3 vezes 4. Então, em 4 mols de nitrogênio, tem 12 mols de hidrogênio. Bom, esse era o resumo que a gente precisava saber para fazer os cálculos estequiométricos. Agora que já vimos o resumo, vamos fazer exercício para praticar o que a gente aprendeu. Exercícios. Número 1. Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água, H2O, na queima completa do acetileno, C2H2? Letra A, 43,75 mol, B, 2 mol, C, 17,5 mol, D, 35 mol, E, 27,2 mol. Agora vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como fazer esse exercício. Para fazer esse exercício, primeiro a gente tem que fazer o que? Montar e balancear a equação. Então aqui fala de gás oxigênio no exercício, fala do acetileno e da água. Então agora a gente vai montar. Então vai ser o acetileno, C2, H2 mais oxigênio, gás oxigênio, O2, vai formar o que? Gás carbônico e água. Feito isso, agora a gente vai fazer o que? Balancear a equação. A gente viu que o que a gente tem, na quantidade que a gente tem do lado dos reagentes, tem que ser a mesma quantidade do lado dos produtos. Eu tenho dois carbonos aqui e um carbono do lado dos produtos. Eu tenho dois hidrogênios, aqui eu tenho dois hidrogênios. Eu tenho dois oxigênios e aqui eu tenho dois, três oxigênios. Então, a gente vai ter que balancear a equação. Então, vamos começar primeiro com o acetileno. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Um. Se eu colocar 4, 4 vezes 1, um, 4. Ok. O hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Quantos que eu tenho aqui? 2. Se eu colocar um 2, 2 vezes 2, 4. Então, carbono e hidrogênio estão balanceados. Vamos ver os outros. Agora aqui, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 2 com 8, 10. Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 2. Se eu colocar um 5 aqui, 5 vezes 2, 10. Agora a equação está balanceada. Então, o segundo passo, esse é o primeiro, montar e balancear a equação. O segundo passo é o quê? Fazer os cálculos. Não está pedindo quanto de oxigênio para a queima completa do acetileno? Então, a gente vai ver. Eu tenho... Quantos mols de oxigênio? 5. Então, vai ser 5 mol de O2 para quantos que eu tenho de água? 2 para 2 mol de água. Né? Aqui vai ser X. E aqui o exercício fala que tem 17,5 mol de água, é isso? Então, multiplicando, 17,5 vezes 5 vai dar 87,5 dividido por 2, que vai dar 43,75 mol de O2. Então, esse, essa quantidade de O2 vai ser necessária para a queima completa do que? Do acetileno. E a resposta correta, vou colocar aqui em cima, ó, vai ser a letra A. Então, do exercício número 1, a resposta correta é a letra A. Agora a gente vai fazer o número 2. Exercício 2. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan. Uma pessoa, um dia, um quilograma de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 um quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de letra A, 0,25 kg, B, 0,33 kg, C, 1 kg, D, 1,3 kg, letra E, 3 kg. Dados do exercício, CO2 é igual a 44 gramas por mol. C4H10 é igual a 58 gramas por mol. Agora vamos passar para o meu quadro para eu explicar o exercício. Primeiro a gente tem que montar e balancear a equação. Então o exercício já nos forneceu que é o butano C4H10, mais gás, oxigênio O2. Para formar CO2 mais água. Pronto, agora a gente já montou a equação. Agora a gente vai balanceá-la. Então, eu tenho a quantidade que eu tenho do lado dos reagentes é a mesma quantidade que eu tenho que ter do lado dos produtos. Eu tenho quatro carbonos, um carbono. Já está desbalanceado, então vamos lá. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 4, 8. Eu tenho aqui 1. Um. Se eu colocar um 8, 8 vezes 1, um, 8. Agora vamos olhar o hidrogênio. 2 vezes 10, 20. E quantos hidrogênios eu tenho? 2. Se eu colocar um 10, 10 vezes 2, 20. Agora vamos ver quantos que a gente tem de oxigênio. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 1, 10. 10 com 16 vai dar 26. E eu tenho dois oxigênios. Então, se eu colocar um 13, porque 13 vezes 2 vai dar 26. Bom, agora a equação está balanceada. Só que tem um detalhe. O exercício pediu a massa de CO2 em quilograma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que passar a massa, tanto do butano quanto do gás carbônico, para quilograma. Então, vamos lá. Então, a gente vai passar a do butano primeiro, C4H10. Então, lá fala que a gente sabe, né, aqui em matemática. Um quilograma equivale a mil gramas. Então, Quantos quilogramas vão ter 116 gramas? Por que 116? Porque aqui não são 2. O exercício já nos forneceu que a massa do butano é 58. 58 vezes 2, 116. Então, multiplicando cruzado, vai ser 116 dividido por 1000. Que vai ser igual a 0,2. 116 quilogramas. Agora a gente vai achar, né, passar para quilograma a massa do CO2. Então, um quilograma. mil gramas. Y quilograma. E aqui vai dar 352. Por que 352? Vai ser 8 vezes 44, que já foi fornecido pelo exercício. Então, vai ser 352 dividido por mil, que vai ser igual a 0,352 quilograma. Feito isso, agora a gente vai montar uma regra de 3 para achar o valor e a resposta correta do exercício. Agora, o terceiro passo é montar a regra de 3. Então, a gente vai fazer o do butano e o CO2. Então, a gente viu que do butano é 0,116. E do gás carbônico é 0,352. Aqui vai ser Z. E aqui vai ser 1 kg fornecido pelo exercício. Multiplicando cruzado vai dar 0,116. Dividido por 0,352. Vai dar 0,352. 33 kg de gás butano. então a letra correta vai ser a letra B bom então vai ser 0,33 quilogramas que o japonês né a quantidade mínima que o japonês vai ter que deixar de queimar diariamente Exercício 3. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água, o número de moléculas de água e o número total de átomos. Massas atômicas do hidrogênio, 1, do oxigênio, 16. Número de avogado, 6,0 vezes 10 elevado a 23. Densidade da água. 1,0 gramas por ml letra a 10 mol 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água e 18 vezes 10 elevado a 24 átomos letra b 5 mol 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água e 18 vezes 10 elevado a 24 átomos letra c 10 mol 5,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água e 15 vezes 10 elevado a 24 átomos. D, 18 mol, 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água e 18 vezes 10 elevado a 24 átomos. E, 20 mol, 12 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água e 36 vezes 10 elevado a 24 átomos. Agora eu vou passar para o meu quadro para explicar o exercício. Para fazer o exercício número 3, primeiro a gente vai precisar de saber a massa da água. Como a gente vai descobrir isso? Utilizando os dados que o exercício nos deu. Ele nos deu a densidade da água, 1 grama por mol, e deu o volume da água, 180 ml. A gente vai utilizar a fórmula da densidade. A fórmula da densidade é, densidade é igual massa sobre volume. Como é a massa que a gente vai achar, a gente vai só trocar. Vai ser massa é igual, a passar o volume para cá, densidade vezes o volume. A massa a gente não sabe, é o que a gente vai saber, né? A densidade é 1 vezes o volume 180. Então, a massa é igual a 180 gramas, que a massa é dada em gramas. Com isso, a gente vai começar a fazer os exercícios. Agora que achamos a massa da água, a gente vai determinar, primeiro, determinar o número de mols de moléculas de água. Então, um mol de molécula de água tem 18 gramas por mol. X mol tem 180 gramas. Multiplicando cruzado, vai dar 180 dividido por 18, que vai dar... X vai ser igual a 10 mol de moléculas de água. De água. Então, o número de mols, 10 mols de moléculas de água. Agora a gente vai determinar o número de moléculas de água. Então, 18 gramas por mol... Tem 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 180 gramas tem Y. Vamos multiplicar cruzado. Então, de 180 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, vai dar 1,08 vezes 10 elevado a 26. Dividido por 18. Então, Y vai ser igual a 6,0 vez 10 elevado a 24 moléculas de água. Então em 180 gramas eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água e em 180 gramas eu tenho 10 mols de moléculas de água. Agora a gente vai achar a terceira. No terceiro, que é a quantidade total de átomos. Então, uma molécula de água, ela tem três átomos: 2, 3. E 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas tem quantos átomos? Vamos multiplicar cruzado: vai dar 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 3, vai dar 1,8 vezes 10 elevado a 25. Ou 18 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então, em 6,0 vezes 10 elevado a 24 moléculas, tem... Ou 1,8 vezes 10 elevado a 25 átomos, ou 18 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Então, a resposta do exercício número 3 é a letra A. Exercício 4. Qual será a massa em gramas de água H2O produzida a partir de 8 gramas de gás de hidrogênio? Dados, o hidrogênio é igual a 1 grama e o oxigênio é igual a 16 gramas. Agora eu vou passar para o meu quadro para explicar como fazer esse exercício. Primeiro vamos montar e balancear a equação. Então para formar a água a gente precisa de gás hidrogênio mais gás oxigênio para formar a água. Agora a gente tem que balancear a água. Então eu tenho dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois oxigênios, um oxigênio. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1, um, 2, ficou igual. Mas o hidrogênio está desbalanceado, 2 vezes 2, 4. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 2, 4, agora está balanceado. Mas um detalhe, a gente tem que saber qual vai ser a massa da água e o exercício já forneceu alguns dados para a gente. Então eu tenho que o H2 vai ser a massa de hidrogênio é 1. Mas como eu tenho 2, vai ser 1 vezes 2. Que vai dar 2. Só que eu não tenho o 2 aqui do balanceamento. Então, vai ser 2. Se você colocar de azul, para ficar melhor. Ó, 2 vezes 2. Que vai ser igual a... 4 gramas, então a gente multiplicou por 2 de novo por causa desse 2 aqui, o oxigênio vai ser, a massa dele é 16, como a gente tem um 2 aqui, vai ser 16 vezes 2, que vai ser igual a 32 gramas. Achando a massa da água, agora a gente vai fazer a regra de 3 para achar a resposta correta. Agora vamos montar a regra de 3. Então a gente viu que 4 gramas de H2 está para 32 gramas de oxigênio. Pois esse já deu que 8 gramas de hidrogênio para quanto de oxigênio? X. Então X vai ser igual... 8 vezes 32 vai dar 256 dividido por 4. Então, x vai ser igual a 64 gramas de oxigênio. Né? Então, essa é que a gente achou. Mas quer saber o quanto de água que será produzida. Então, a gente viu que na reação 2H2 mais. O2 para formar a água. Então a gente viu que, deixa eu arriscar aqui para vocês entenderem. A gente viu que hidrogênio é 8 gramas, o gás hidrogênio, mais, a gente achou 64 gramas de gás oxigênio. Então 64 com 8 vai dar 72 gramas. De água. Então será produzido 72 gramas de água. Então essa é a resposta correta do número 4. Exercício 5. Silicatos são compostos de grande importância nas indústrias de cimento, cerâmica e vidro. Quantos gramas de silício há em 2 mols do silicato natural, MG2SiO4? Dados, Si é igual a 28 gramas letra A, 10, letra B, 42, letra C, 28, letra D, 14, letra E, 56. Agora eu vou passar para o quadro para explicar esse exercício. Se você observar, o exercício já nos deu alguns dados. Ele falou que a massa atômica do silício é de aproximadamente 28 gramas e que em 1 um mol, de silicato, que é o Mg2SiO4. Então, aqui é um mol de silicato. Como não tem um aqui na frente, a gente sabe que é um. Ele tem quantos mols de silício? Ele tem um mol de silício. Então, um mol de silício tem 28 gramas. Então, em dois mols de silicato. Vai ter quantos gramas de silício? 2 mols de silicato, 2 vezes 1, 2. Então, vai ser 2 mols de silício. E vai ter quantos gramas? Agora, vamos multiplicar cruzado. 2 vezes 28 vai dar 56 gramas de silício. Então, em 2 mols de silicato, tem 56 gramas de silício. Então, a resposta correta vai ser a letra E, 56 gramas. Bom, era isso que a gente precisava saber sobre estequiometria e cálculos estequiométricos. Tenha bons estudos!